E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Bruno Pastano e você está no canal Bruno Cashback. Eu vou te contar tudinho que eu te mostrei aqui na thumbnail, né? Que eu gastei 552,72 centavos e ganhei 100% de cashback mais 16 mil milhas e o cartão que eu utilizei já logo para mostrar aí para todo mundo para não ser enrolação nenhuma o cartão que eu utilizei para fazer isso foi esse aqui ó se você é daqueles que vê logo o vídeo e quer saber logo qual que é a resposta está aqui ó já pode sair do vídeo se quiser mas se você quer aprender exatamente tudo que eu tenho para te dizer nesse vídeo fica até o final porque são muitas informações que eu tenho que te passar então vamos logo lá então vamos aqui para a tela do computador e eu vou te mostrar aqui dessa forma diferente aqui sobre esse cartão primeiro a gente vai começar pelo cartão black ele é o cartão da Smiles, tá você pode pegar ele através do Santander do Bradesco e do Banco do Brasil esse aqui no caso ele é do Banco do Brasil e aí a gente tem essas três possibilidades aqui na verdade tem mais um que é o internacional que é o mais baratinho mas eu coloquei esses, essas três opções aqui para você e você com o cartão Black a renda mínima que você precisa ter aqui é 20 mil, reais, a anuidade dele é R$ 99 por mês, que você vai pagar aí no total aí, 1, reais, né, você tem acesso ao Go Premium Lounge, que fica em Guarulhos, se eu não me engano e se você não for assinante Smiles, você vai ganhar 15 mil pontos e é, vai pontuar aí 2,2 pontos por dólar gasto assim que você gastar com ele e se você for assinante Smiles é, o maior valor que você paga na Smiles é R$42,00 e tem muitas promoções boas aí para você poder é, ganhar muito ponto só assinando, então você tem que Ficar sempre atento aí, porque é sempre bonificada essa assinatura. E eu vou te mostrar aqui mais um pouco sobre. Se você for assinante, você vai ganhar 20 mil pontos pagando a anuidade dele. E vai, vai pontuar aí 4 milhas por dólar gasto. que corresponde a um cartão aí que pontua 2 pontos na Livelo. Por que 2 pontos na Livelo? Se você tem 2 pontos na Livelo, você consegue mandar para as outras companhias, normalmente aí com 100% de bonificação. E aí, no caso, você iria fazer os 2 pontos da Livelo e se tornar 4 pontos na Smiles. Pontos é ligado a clube de fidelidade e milhas é ligado a companhias aéreas, então você iria pontuar nessa. Transferência bonificada 4 milhas por dólar gasto Que é a mesma coisa aqui E aí normalmente o que acontece? Essas promoções sempre exigem A maioria exige que você seja pelo menos é, assinante do Clube Smiles E aí dependendo da situação Às vezes você não está tendo uma bonificação muito boa né? Que o normal da bonificação boa É até 9 mil pontos que você ganha para assinar o clube Que isso aí é muito bom Mas não é sempre que acontece E às vezes algumas promoções necessitam que você tenha essa assinatura naquela, naquela, Naquele período curto e aí uma solução boa aqui, ó, você pode usar esse cupom que eu estou te passando aqui, você vai ganhar é, mil milhas a mais pela assinatura. Vamos supor que a promoção está lá, é, você ganhando 4 mil milhas para assinar o clube, com isso aqui você vai ganhar 5 mil milhas. Então já é uma coisa boa que vai ajudar você. Beleza? Então vamos aqui para o Platinum que é o que eu tenho aqui no momento. Eu tenho do Platinum. A renda mínima para ter ele aqui é R$ reais a anuidade dele também é um pouquinho salgada, assim por um cartão Platinum né, R$ e você tem acesso ao prêmio que eu falei, o prêmio loud Aí para pessoas que não são assinantes, é, vai pontuar 2 milhas a cada dólar gasto, e aqui para quem é assinante, você vai pontuar aí 3, pontos, 3 milhas por dólar gasto, no caso, que equivalem aí a um, um cartão que te dê 1.5 milhas pontos na livelo por dólar gasto e a explicação aqui do gold finalmente aqui quatro mil reais a renda mínima anuidade aí 432 é, reais não assinante vai ganhar cinco mil pontos e assinante vai ganhar 7.500 pontos e vai pontuar aqui 1,5 milhas por dólar gasto e aqui vai pontuar 2.5 milhas por dólar gasto, o que, o que equivale a 1,25 pontos na Livelo, se for um, um outro cartão que pontue na Livelo. O que esses três cartões têm em comum é o Milhas Back, eu vou te mostrar o que é o Milhas Back, você precisa ter qualquer cartão Smiles, e o bônus é sempre o mesmo, independente do nível de cartão, então independente de qual cartão você tem aqui, você vai ganhar... É um cashback em milhas. E como que funciona o cashback? Cashback você gasta um valor e ganha um percentual de volta. É a mesma coisa que, que vai acontecer você gastando milhas e você vai ganhar milhas de volta tendo esse cartão de crédito que eu vou te mostrar aí, que é muito, muito bom e muito lucrativo. Então como funciona? Você é, resgata sua passagem com Smiles e Money ou paga suas taxas de embarque com o cartão de crédito da Gol. Você ganha dessa forma. Se você for emitir sua passagem, você vai ganhar de volta um percentual de milhas back. Use seu cartão de crédito Gol Smiles para assinar um dos planos do Clube mais. Então isso aqui é muito bom porque você vai ganhar a bonificação do cartão normal, né? No caso eu tenho a assinatura aqui do Clube mais e aí eu vou estar tá ganhando aqui essa pontuação, cadê? Três pontos, três milhas por dólar gasto. Então eu já tenho a assinatura e tenho esse cartão, vou ficar pontuando isso aqui e eu vou ganhar mais um bônus por estar tá assinando. O clube com, com esse cartão Isso significa que eu vou pontuar mais de 3 milhas por dólar gasto Então vale a pena você assinar o clube já tendo esse cartão Você vai ganhar mais pontos E aí o que tem mais? Ó, na hora de transferir milhas entre contas e Smiles Comprar ou reativar milhas Faça o pagamento com o cartão de... Crédito, Gol e Smiles. Então você vai ganhar mais pontuação também. Utiliza Sempre que você utilizar dentro da plataforma da, da Smiles, da Gol, você vai ganhar mais pontos, vai ganhar mais benefícios. Aí, tem outros benefícios aqui que eu não mostrei todos para não demorar muito aqui o vídeo. E o que é importante aqui? Ó, as milhas sempre serão canceladas caso o participante cancele o voo emitido ou a aquisição dos produtos de compra, transferência, e reativação. Isso aqui é básico, né? Se você cancelar o que você comprou, não vai receber as milhas back. E outra coisa que é muito importante aqui, ó, para ter direito ao milhas back, o titular do cartão deverá ser a mesma pessoa que está realizando a aquisição dos produtos indicados acima. Isso aqui nos diz que praticamente você só vai conseguir ganhar pontos e milhas back na sua conta. Mas, eu vou te passar a ideia aqui que não é assim que acontece. Você vai conseguir ganhar em outras contas também. Eu vou te mostrar agora para frente o que você precisa fazer. A gente está aqui na minha conta principal e eu tenho aqui 176 mil pontos aí disponíveis para emitir passagem. E aí eu estou aqui ó, desde janeiro de 2022, eu emiti passagens anteriores a isso... E olha só, essa passagem que eu emiti aqui, a pessoa viajou 5 de janeiro e, você, e eu recebi aqui 4.400 pontos de milhas back. Então é muita coisa que você recebe porque, se eu não me engano, nessa passagem aqui eu, eu emiti 70 mil milhas, se eu não me engano. Aí, dependendo da quantidade de pontos que você emite a passagem, você ganha mais ou ganha menos, né? No caso, esse aqui eu ganhei 800 milhas por emitir aqui. E apenas emitir. Aqui eu comecei a ganhar os bon a bonificação aqui por ter pedido o cartão de crédito. Eu ganhei ó 2.500 pontos e você vai ganhar aqueles 10 mil que eu falei, né? Você vai ganhar dividido em quatro meses, assim que você vai pagando as anuidades, é, a mensalidade da anuidade. E ganhei aqui o bônus de 1.250 por ser assinante é, do clube e aqui é, é os pontos do da assinatura do clube. Tá? Aqui foi outra emissão de passagem E aqui para cima vai ter conforme é, o, Aqui é o cartão de crédito, cartão de crédito Promoção que teve E aqui o bônus dessa passagem aqui ó, Dessa passagem aqui Gastei é, 10.800 A pessoa viajou e ganhei mais 600 Assinatura do clube E aqui mais de novo cartão de crédito Aqui mais 2.000 por, é, por ter emitido uma passagem Aqui foi promoção do, do C6 Bank. Caso você queira ver, tem vídeo no canal aqui do C6 Bank. O pulo do gato está onde? Porque eu emito passagem para particular. A diferença de você estar tá no mercado de milhas e vender direto para Max Milhas ou para Hot Milhas é porque você vai ter uma pessoa, um intermediário, né? O intermediário normalmente ele ganha um percentual aí do seu lucro. E O que acontece? Você vendendo para particular, você vai vender ali num preço maior do que você venderia para Max Milhas ou para Hot Milhas e a pessoa ainda vai lucrar mais porque você consegue e ter uma margem melhor de, de ganho e uma margem melhor para a pessoa que está comprando de economia. Então é muito importante aí que você conheça esse mercado de milhas, se você não... Provavelmente se você já conhece, se você já está vendo esse conteúdo todo aqui, tem certeza aí que, que o mercado de milhas é lucrativo, então... É, é dessa forma que você consegue gerar mais renda então conhecendo essas estratégias aqui, como eu te falei o pulo do gato aqui para quem está no mercado de milhas é porque ele não tem só uma conta, ele tem várias contas que administra e aí com, cartão, com esse cartão você consegue ganhar essa bonificação também nas outras contas como eu mostrei anteriormente, parece que só a pessoa que é dona do cartão e dona da conta vai receber, né? mas aí se você emite é, essa passagem e mesmo sendo em outra conta, como eu vou mostrar aqui para vocês, você também ganha essas milhas back. Então é totalmente de graça praticamente, né? Eu vou te mostrar aqui essa daqui, é a conta da minha esposa, Yasmin, e aí você pode ver aqui, ó, ela tem 321.500 milhas aí para emitir passagem. E aí, como você pode ver aqui, ó, em, em fevereiro, a gente fez essa bonificação aqui do esfera, a gente pagou aí no milheiro bem barato aí, no final deu R$17,50, tem vídeo no canal aqui falando, se você quiser entender como funcionou essa, essa, essa promoção aqui de 100% de bonificação. Então, resumidamente, a gente pagou aí R$17,50 no milheiro. E aí, normalmente, quando você vende para particular, você vai vender aí a R$23,00, mais ou menos. Então, vamos fazer um, um cálculo rápido aqui, ó, só para você ter ideia, mais ou menos nessa passagem aqui de 35 mil milhas 35 mil milhas vezes 17,50 vezes 17,50 vai dar aí 612,50 né? aí eu vou abrir mais uma calculadora aqui e colocar aqui basicamente 35 vezes... 23,805 menos 612,50 o lucro aqui foi de quase 200 reais nessa, nessa passagem então o um lucro muito bom, muito bom mesmo lembrando também que a pessoa que comprou essa passagem economizou mais ainda porque se ela fosse comprar diretamente pelo site da companhia aérea ou por, por esse site MaxMiles ou HotMiles ela ia pagar muito mais do que isso, entendeu? e aí outra coisa esse valor aqui que eu coloquei aqui no, no final de 23 vezes 35 né que dá os 805 aqui não está incluso a taxa de embarque e essa taxa de embarque quem paga também é a pessoa que está comprando a passagem né? Isso é normal a pessoa vai comprar uma passagem ela paga a taxa de embarque normalmente aqui a taxa de embarque é uns é, aqui como foi só uma passagem normalmente 70 reais eu não sei exatamente de cabeça mas dá mais ou menos aqui 75 reais aqui 40 70 reais depende aí da, se, se a pessoa vai pegar ida e volta ou só só ida e aí varia, essa taxa de embarque também é paga. E eu ganhei os 100% de cashback por quê? Porque toda essa taxa de embarque é paga pela pessoa que comprou a passagem. Então eu não gastei nada desses 552,72 e foi tudo taxa de embarque desse período. E aí eu não paguei nada porque as pessoas que pagam a taxa de embarque, eu só utilizo esse cartão para emitir. E aí somando todos aqui ó, aqui eu ganhei mais 3.400 mais 2.800 por emitir passagem mais duas mil aqui em março eu ganhei bastante de cashback em milhas ó, cash milhas então todas essas passagens que eu emiti nesse cartão eu não paguei esses 552 e eu ganhei 100% de cashback porque foram os, os clientes que pagaram e ainda ganhei aí 16 mil milhas 16 mil milhas é muito dinheiro né e eu vou mostrar aqui ó. e aí 16 mil milhas se eu vender a R$23,00, eu vou ter um lucro aí extra de R$368,00 nesse período. E aí é muito dinheiro. Eu considero muito dinheiro mesmo para uma estratégia simples. Porque que que acontece? Você paga anuidade nesse cartão. Só que no primeiro ano, você vai ganhar aí também a bonificação, como eu te mostrei aqui. Ó. Olha, eu não coloquei no começo aqui, mas com esse cartão, eu vou ganhar aqui 15 mil milhas bônus por ter assinatura também, né? Então, aí se você calcular aqui, 15 mil vezes 23, vai dar 345 menos o valor aqui total aqui da anuidade 576 reais então 231 é o custo que eu tenho real para ter esse cartão e com essas 16 milhas aí em três meses eu já paguei ele todo então o que vier a partir de agora é só lucro então vai ser muito lucro muito muito lucrativo eu ter esse cartão porque eu vou estar tá sempre ganhando milhas back né e eu vou ganhar sempre que eu emitir uma passagem e aí é dessa forma que você consegue gerar mais renda no mercado de milhas aí outra coisa você pode ficar se perguntando aí como que eu organizo aí minhas milhas aqui no canal a gente acabou até de sair aqui a atualização Acabei, eu vou colocar aqui na tela para vocês essa daqui é a planilha organizando milhas você pode adquirir no link na descrição, aqui você controla tudo, todas as suas contas, até seis contas você consegue administrar, e aí basicamente aqui ó, você pode vir aqui é, na primeira conta, você pode adicionar o que você conseguiu, ó, Smiles, ganhei aí 16 mil pontos, é, no valor de zero reais, aí você coloca a data que eu recebi aqui, pode ser qualquer data, e aí você pode administrar aqui conta família, vamos dizer que essa conta esteja é, é, linkada a outra conta, você pode enviar para outra pessoa aqui, e aí você tem aqui os dados de venda, você pode fazer, é completa, completa a planilha, para quem está no mercado de milhas aí sabe que é, são várias variáveis, e aqui a gente englobou todas as variáveis possíveis aqui nessa planilha, e se você quiser adquirir essa planilha, está no link da descrição aqui, e vai antes do aumento, porque vai ter aumento agora. Assim que eu lançar o, o site dela completo, vai ter o aumento dela. Então, adquire antes desse aumento. Provavelmente, você que está me assistindo aqui já teve vontade de fazer um conteúdos aqui para o YouTube também para ajudar pessoas. né? Enquanto você não começa, o comentário aqui no, nesse vídeo é super importante você fazer, porque vai ajudar outras pessoas que não tiveram coragem de comentar aqui e fazer uma pergunta. Então, comenta aqui embaixo, porque você vai estar tá ajudando outras pessoas. E se você gostou desse tipo de conteúdo, não deixa de dar o like aqui e compartilhar para um amigo seu, porque você vai estar tá ajudando ele também. Beleza? Valeu, até a próxima!